tem que perceber isso em si, né? Eu não estou falando de mim, estou falando de cada um aí. Todo mundo aqui está imaginando que está visto. Não está? A Bíblia está dizendo que as vistas, as, as coisas vistas, procederam das não vistas. Então, significa que sempre as não vistas pré-existiam. Não é isso? Então, nós estamos sendo vistos porque, previamente os não vistos estavam aqui. Somos nós. Foi isso que Jesus descobriu. Há dois mil anos, quando ele cresceu em sabedoria Foi isso que ele descobriu Descobriu sobre quem? Sobre ele, não foi? Agora, quando ele descobriu sobre ele O que, que ele fez? O que, que ele fez quando você descobriu sobre ele? Que aquele ser Aquele, aquele belezinho que nasceu em Belém, Que cresceu em graça da sabedoria Aquilo lá Não era ele Porque ele era o não visto que, proced, que procedeu o visto. Não é o... Antes que Abraão existisse justiça, eu sou. Quando ele percebeu aquilo para ele, o que, que ele disse? Eu vou ler para todos aqui o que, que ele disse. Olha aqui. Ó. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha tá lá, João 14, 20. Então, nesse parágrafo, está dizendo aqui, ó, as pessoas estão usando evolução, milagre. Eu fiz algumas, né? No vocabulário. Se você desfiar o rosário completo aqui da ilusão, né? é tá mais vivo do que para contar os milagres de Jesus na Bíblia, né? Eu citei algumas ilusões aqui. Ó. Ressurreição. É. Evolução. Milagre. Deixa eu ver qual mais que eu fiz aqui. Ascensão Ressurreição, milagre, ascensão, evolução é... É. Essas palavras Elas só estão andando por aí Rodando por aí Por causa das coisas vistas É ou não Se nós não tivéssemos as coisas vistas O que aconteceu com essas palavras? Não teriam não teria finalidade. Não tinha finalidade nenhuma. Então, o que, que significa? Que enquanto nós estivermos presos a estas palavras e o sentido delas, nós estamos presos nas coisas vistas. Certo? E enquanto nós estivermos presos às coisas vistas, nós não estaremos presos às não vistas. Em, em resumo é o seguinte, enquanto nós estivermos presos à ilusão, nós não podemos perceber a verdade sobre nós. É isso que eu dizendo aí. Né? Todo julgamento que usa essas palavras, ele é julgamento pelas aparências, todos eles. É, não é só algumas que eu vou acrescentar agora, nascimento, né? não, é só, não é só evolução, nascimento também. Porque se ele descobriu que antes que Abraão existisse, o ser já estava presente. Então, aquele nascimento em Belém não tinha nada a ver com ele mais. Enquanto pode dizer que ele não nasceu? Nasceu é Jesus humano, né? Então, até ele descobrir isso, que não aviso. isso. Enquanto. O que acontece na crença? A crença é o seguinte. É um mundo, é um mundo que existe junto, falar isso, isso é crença. É como se Deus tivesse criado um universo e depois aparecesse outro do universo. Né? Esses são, é, essas são as crenças é, que rolam por aí. Enquanto a pessoa estiver com a mente dividida nos dois mundos, o que ela vai colher? Ela vai colher o fruto das crenças do bem e do mal, que é a crença em dois mundos mesmo. Tá? Quando a pessoa parar de analisar o que é o ensinamento verdadeiro, ela vai descobrir que o ensinamento ele não fala de tempo humano em nada. Ele colocou aqui ó, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Mateus João 14, 20. Então vamos, é, vamos lembrar de São Paulo, apóstolo, que ele perseguiu os cristãos, de repente ele foi ter a, a, a, a encontro com Jesus, a, pode ser de forma mística ou um encontro espiritual, sei lá como. Alguma coisa aconteceu espiritualmente com ele. Ele deixou de perseguir cristão para pregar o cristianismo Aí foi indo também Foi mesmo mesma história, Foi ele também pregando o cristianismo Carta para hebreus, carta não sei para quem foi, foi, andando pelo planeta Até o dia que ele disse Já não sou mais eu que vivo, o Cristo vive em mim Esse dia que ele disse isso Paulo disse isso É o dia que Jesus está dizendo aqui Naquele dia que estou conhecerei que cristão em Alpanar, então, esse dia não é algo de calendário. Então, é que o Paulo teve esse dia diferente de outros Paulos, né? Não é isso? Ele, quando descobriu isso, para ele, ele descobriu a mesma coisa que Jesus descobriu sobre si, quando disse antes que Abraão existisse, eu Sol. Então, o que é que está acontecendo na verdade? Está havendo um, uma informação de uma verdade e depois um trabalho da informação com a pessoa para ver o quê? Um despertar. Né? Quando, quando a informação chega e a pessoa vai associar a informação com essas palavras do mundo, outra vez, então é, a pessoa quer usar um conhecimento espiritual de forma intelectualizada. E vai ficar a vida inteira é, dialogando sobre frases é, da Bíblia ou de espirituais sem descobrir esse dia que é o objetivo. Quando Jesus falou essa frase, ele está colocando qual que é o objetivo, não do ser, é o objetivo do um, não é o objetivo de Deus esse? Tá aqui, ó, Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Isso aqui não é o um objetivo de quem estuda a verdade? esse dia aqui acontecendo? Cada um que descobre isso aqui para si, acabou. Né? Comigo aconteceu uma, uma experiência quase 20 anos atrás que para mim acabou o assunto. Não quero mais saber de mais nada. É isso aqui. Né? Eu descobri o quê? Que aquela pessoa que falar que nasceu em tal lugar e deu o nome de Darcy, aquela, aquela visão... Né? que estão enxergando de algo que existia antes que sou eu então eu já estava aqui né? de repente aconteceu algum, algum hipnotismo, alguém reconheceu falou assim, ó, nasceu aí foi tudo lá, bebezinho né? aquela coisa foi, foi. agora eu sou esse bebezinho que foi crescendo? não sou porque existia antes disso aí e está dizendo a bíblia aqui as, as vistas procederam das não, das não vistas bom isso é um ponto da questão o outro é o seguinte então as não vistas foram materializadas para serem vistas quando, quando está na bíblia assim, que o verbo se fez carne e foi entre nós Sim. quer dizer que o verbo se materializou para ser visto para o verbo ter se materializado então Deus teria que ter matéria dentro dele, né? porque na Bíblia assim que no princípio era o verbo o verbo era Deus, nada do que foi feito se fez sem ele então para ter aparecido alguma coisa aqui vista teria que ser feito de Deus então o corpo carnal, físico, teria que ser espírito né? e além de ser espírito ele teria que manifestar as qualidades de Deus Acontece isso? Acontece? Tem alguma pessoa com um corpo carnal manifestando as parisórias de Deus? Não. Então, eu não aceito aquelas colocações que o ser humano, ele é instrumento de Deus, ele é canal de Deus. É. É, porque isso aí chega a ser uma blasfêmia, né? Achar que um, que um Deus absoluto precisa de canais humanos para se expressar, né? Quer dizer, destronar Deus, é o Deus, é o poder no ego, né? Eu sou a expressão de Deus, então o Darcy, o pessoal, vocês estão vendo um canal do infinito, quer dizer, o infinito está precisando de, um, de uma coisa vista para se expressar, né? então isso está corrigido na própria fase da Bíblia, que está dizendo assim, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, isso aqui Jesus é, estava falando da vinda do Consolador, né. Então isso aqui é a parte da Bíblia, faltou citação aí, mas deve ser nesse esse livro, capítulo do João aberto deve ser por ali mesmo. Se alguém tiver a Bíblia aí, pode achar. Está dizendo assim, ó. Isso é da frase da Bíblia. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, este é o Consolador. né? Tá? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Alguém tinha percebido que esse Espírito de verdade não pode ser recebido no mundo? É? Como está dizendo a frase da Bíblia.